E o tema de hoje é o desmatamento no Brasil. Vocês mandaram esse tema para mim e eu estou aqui agora aplicando no meu modelinho pronto. Qualquer tema a gente aplica. Vou mostrar aqui para vocês agora como é que aplica esse modelo, como é que vou jogar esse tema aqui dentro desse modelo pronto aqui, dessa introdução, em apenas 3 minutinhos. Vamos lá? Vem comigo aqui. E se vocês quiserem ver o tema da semana passada, que foi a saúde pública no Brasil, em questão, clica nesse link que está passando aqui em cima para vocês verem essa aulinha aqui agora, passando aqui. Tema da semana passada. Para mim, joga temas que eu vou fazer pra vocês aqui. Então vamos ver. É indiscutível o okay. que? O descaso com a saúde pública aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nas áreas menos avançadas. Dentre tantos fatores relevantes que corrobora para essa triste realidade, destacam-se a falta de investimentos na área da saúde e a não fiscalização por órgãos por parte dos órgãos competentes. Vamos lá, trabalhando sobre esse tema aqui. Nesse canal eu falo sobre redação, como você tirar mil em redação em apenas 40 minutos. E matemática em movimento, né? Então vamos lá, se você já não é inscrito no canal, se inscreve Não perde, não perde nada desse canal que vai te colocar na faculdade Eu Tô te avisando Então vamos lá é, O desmatamento no Brasil Então o que, que a gente faz? É indiscutível o quê? É indiscutível o Agora a gente vai pensando também É indiscutível okay? o quê? Aí aqui O desmatamento O desmatamento Aí vamos lá é o que o desmatamento aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Já estava pronto, o que está vermelho fica sempre. Aqui era se eu quisesse botar mais alguma coisa, mas não precisa, não precisa, já está bom. Então, principalmente, aí agora você pensa, onde é que isso mais acontece? Principalmente onde? Para mim é nas áreas que tem menos fiscalização, nas áreas mais isoladas, né? Então, que o Imbama não consegue fiscalizar, tá? os órgãos competentes não conseguem, então vamos lá. Vou colocar aqui. Principalmente onde? Nas áreas. Nas áreas. Nas áreas. áreas. Mais isoladas. Veja que isso daqui é o mesmo da nossa redação do mês, da, da semana passada. Olha aqui, veja só, compadre. Beleza, não mudei, usei a mesma palavra, a mesma frase. Então vamos lá. Dentre tantos fatores relevantes que corroboram para essa triste realidade, destacam-se. O que que se destacam? -se? Então, para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2. Vou botar aqui dois motivos para tá? poder dissertar mais tarde no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, o primeiro, vou usar de novo o mesmo motivo que eu usei para. Redação sobre o que é de saúde Vou colocar aqui, é, fiscalização Por que, que isso acontece muito? A falta de fiscalização, né? Uma fiscalização sem qualidade ou pouca Então, vou colocar aqui A falta A falta De Fiscalização Por quem? Por quem? É importante Por órgãos por órgãos, órgãos competentes, a falta de fiscalização por órgãos competentes, quem deveria fiscalizar, né? E, e quem? O que que faz também isso aumentar? Vamos lá. O crescimento do mercado estrangeiro, né? A exigência deles. é O crescimento do mercado negro. Então, vocês vão pensando nisso, né? Ah, o tráfego tal. Então, a gente vai resumir isso tudo em uma palavra para a gente lá no ciclo de desenvolvimento, que é, vou botar o crescimento do mercado negro, que é o que comprar é legal. Então, vamos lá. Pronto. Beleza. Então, aqui está a redação prontinha. É aqui é o tema, né? Para estar tá bem destacadinho para vocês não se confundirem e, e vamos lá. Veja só, três minutos você consegue fazer a introdução, está prontinha, decora, leva para a sua vida. É indiscutível o que o desmatamento aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Principalmente nas áreas mais isoladas. De tantos fatores relevantes que corroboram para essa triste realidade, destacam-se a falta de fiscalização por órgãos competentes e o crescimento do mercado negro. O que, que você quer mais? Está prontinho. Pega qualquer tema, manda o próximo, manda o próximo. Que semana que vem manda aqui. Coloca aqui. E dá seu like. Se inscreve no canal para você não perder nada. E valeu! Sim, qualquer coisa aí perdoa a qualidade do vídeo. Porque aqui é com celularzinho paia mesmo. Porque eu não tenho outro, né? Quem quiser doar, tô aí. Vamos lá.